E aí pessoal, beleza? Rimas HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. E deixe nos comentários qual o melhor MC de 2023. O melhor bate-volta. O melhor conteúdo, o melhor tema que você mais gosta aqui do canal RimaSulo HD rumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários top 15 ou top 25 MCs. Qual o melhor MC, rapaziada? Qual o seu MC favorito? Qual o melhor round histórico? O melhor flow? Tamo junto. É nóis. Falou, Rimas HD aqui.